Fala, fala galerinha, e esse, eu sou o Albert, esse é mais um Elefante Literário e no começo de 2018 a gente vai trazer alguns livros de 2017 que não atingiram as nossas expectativas. A gente ficou um pouco receoso de trazer esse tema logo no início do ano, mas nada melhor né, da gente se livrar das coisas assim... Deu? As mazelas uh, É, que é o livro pode começar ano bem, pra frente, né Então vamos, vamos falar E me diga qual foi o seu livro Vou dizer, meu primeiro livro foi Um livro que a gente, inclusive Começou um projeto aqui no canal <risos> Com o canal Conto e Quanto, Que foi o livro S Gente, assim, não é, não é um livro que Eu diria que é ruim Porque muitas pessoas gostam Mas é um livro que no momento Eu não estava, né Tipo, na vibe descobri De descobrir De atrás das coisas E a história era empolgante Não, tipo assim Tinha uma aventura Mas não era tão empolgante assim Pois o meu primeiro livro Não é novidade para alguns pessoas, mas eu vou ter que colocar nessa lista que é apenas um garoto que... <risos> só um card aqui Não me gostou eu já não gostei muito mais porque enfim, é um livro que na minha opinião pelo menos ele tem um personagem que é gay e tal, mas ele é muito heteronormativo e eu fiquei agoniada porque... pessoas... Né? É aquele... <risos> na verdade eu acho massa a ideia do livro, porque é um menino que vai tentar se reinventar, ele se muda e ele quer começar uma vida nova, não só que eu achei massa só que a execução do livro a mim não não colou. Não, a forma como o, o autor trouxe algumas coisas e a forma como ele pensou certas coisas, eu não achei, eu fiquei tipo, gente, sério, que você vai pra esse lado. Assim não dá pra aí, mesmo. é, não gostei muito não. Eu, eu esperava muito por causa da sinopse, mas não me agradou tanto assim. O um segundo livro, então, eu vou dizer aqui, O Oceano no Fim do Caminho, de Neil Gaiman. É um livro que, assim, quando eu tava lendo e eu tava achando legal, até o momento que eu passei a não entender nada que tava acontecendo. <risos> Tipo assim, era outro nível de fantasia, eu não tava preparado para aquilo e foi uma coisa muito confusa pra mim. Eu fiquei, acabei o livro meio perdido. Eu acho que eu dei três estrelas eu no final perdeu. das contas. Eu perdi, que coisa? Que novidade. <risos> no final das contas eu dei umas três estrelas, mas foi tipo assim, ah, foi uma leitura que nem foi nem veio comigo, sabe? Mas tá bom. O segundo um livro que eu vou falar aqui é um livro que eu também esperava bastante Por causa do título Que é O Inventário das Coisas Ausentes Acho sensacional esse, esse título mas, E a sinopse também parecia ser legal por, por não falar muita coisa Eu achei que era um livro que eu iria descobrir Muito ao longo da história Mas acabou que também não foi Essas coisas todas É um cara que... Ele tem um relacionamento E do nada ela some E ele vai atrás de umas coisas que ela escreveu De um diário, não sei o que é, e aí ele muito falando sobre o que ela representa pra ele, enfim, não, não faz, realmente não faz muito sentido, assim como a sinopse, e não faz sentido, assim, eu fiquei também nessa, bicho, é sério isso? Será Sabe? Que eu tô vendo, perdendo meu tempo com isso? <risos> o livro acabou e eu fiquei tipo, tá, e aí? Sabe quando você fica esperando mais respostas, ou tentar entender o sentido, que não aconteceu. Hum. E aí... Eu fiquei meio frustrada, porque era um livro que eu esperava bastante. Eu fui influenciada por essa questão do título, realmente, mas... E que segue, né? Foi o terceiro livro que não atingiu as minhas expectativas Foi um livro que a gente recebeu, inclusive, de parceria Que é o um livro... Hoje vai ser diferente, um livro de Maria Sample É tipo assim, eu não sei dizer, na verdade, sobre o que se trata Porque chegou... Tá. Eu cheguei, tipo, na página 30 Eu não tava entendendo nada que tava acontecendo Depois eu descobri... Depois, tipo, mesmo dia quando eu parei e soltei assim Fui na internet olhar, desse era cara de comédia E tipo, não... <risos> era <risos> pra, ser, era okay. pra ser isso <risos> Então, parece que não atendia, assim, o público, que no caso era eu nesse caso, e eu meio que abandonei. E achei bem chato, não gostei. Não, não. não cheguei nem na metade do livro. Mas tinha um personagem interessante, que era o filho da protagonista. Uhum. Uma criancinha, criança, engraçada, sabe? Sim. Divertidinha. Era comédia do livro? Era, é, para tá. mas não colou, não. O meu terceiro livro passou longe de uma comédia, e na verdade é um livro que um cara, ele estuda sobre um, um acontecido que teve de um suicídio coletivo E aí ele... Cria um livro sobre isso, e as pessoas que começam a ler esse livro começam a se matar também, e é um camarada grande. É o livro é O Fim da Queda, foi indicação de Yara, só que não combinou assim muito com a minha pessoa, sabe? Não rolou, não ornou muito, eu fiquei sem entender, assim, sem, não sem entender a história, mas sem entender também o sentido, tá O propósito daquilo tudo, porque você tá eu achei a narrativa tão boa Acabei me decepcionando, talvez, bastante <risos> Só terminei porque, enfim Eu ainda tava naquela época de terminar o livro por Honra, mas... Ixi, a honra acabou mais <risos> tempo Porra, ah, ah, não, não temos mais E aí foi, eu fiquei também né, Naquela tipo mas aí aquela é né? muito de vibe também. Pode, pode ser que eu tenha. É, vai é, que em 2018 errado, tu pega de novo, lê de novo e vai ser. Não, não, mas <risos> funciona pra um, não funciona pra outros, mas é né? vida que segue. Deixa aqui nos comentários então quais foram as suas decepções de 2017, ou então uma decepção pra gente não ler aqueles. <risos> não <risos> esquece de deixar o seu like, se assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, divulga pros seus amigos e compra esses livros com os livros que estão aqui no box de descrição, tá certo? Fica ligado nas nossas redes sociais e diga. É, é engraçado que a, gente não. a gente não gostou e a gente tá. Mas você vai que você gosta. É, né? não, Pois é, sempre tem que dar uma oportunidade a é tudo. É, eu novo. acho. Então tá é. tudo certo. É isso mesmo. Nós... É. Fica ligado nas nossas redes sociais, tá? Valeu. <risos> Valeu. Vamos que tá muito quente. Vamos que tá quente. Vamos que tá quente. Que rápido. Assim não dá. Deixa eu até abrir isso aqui. Deve ficar muito ruim. E yeah. Jesus. Job. Yeah.